Bom dia, queridos Temos aqui mais um café da manhã Hum, é o que ele acha Como é que vocês estão? Tá muito quente Tô sem roupa aqui praticamente Porque tá muito quente Aqui na Polônia, As casas são muito bem vedadas Não vai dar pra ver, eu acho Ali, sabe? A janela, ela tem duas camadas de vidro. E aí, tanto te protege contra o frio e, com, e armazena a temperatura local da casa. Ai, deixa eu tomar meu um remédio que eu não tomei. Ou seja, durante a noite, às vezes eu abro um pouquinho para captar um pouco do, do friozinho que tá lá fora. E aí, durante o dia, eu mantenho fechada porque fica Fica, entre aspas, fresco. Que não é o caso <risos> de hoje, porque eu acordei às 9 e já estava 27 graus. Então tá muito calor. Se eu for lá fora não tem vento, e aí o que, que acontece? Não vai acontecer nada. Deixa eu ver o o... Não. Não tem vento, ou seja. Tá um calor em todos os locais Então eu tô meio que tentando Já também um banho pra me refrescar E... É isso, vou ficar em casa Hoje vou pegar outra mala Que tá ali no, no, no coisa Vou encher com as outras coisas aqui Trouxe mais umas malinhas é? Umas caixinhas ali que estavam em cima do guarda-roupa Que são caixas vazias Eu vou, eu vou organizá-las nas que tem E taca fora Vou já guardar a air fryer E é isso Queria falar sobre essa. Olha esse limão. O tamanho do mundo. Tá tão calor. Eu vou fazer um suquinho daqui. Umas aguinhas daquela com um sabor. Que vocês viram essa semana. Tá muito calor. Pra cá. Ali já tem só as coisas que eu tô usando pra empacotar. Todas as caixas estão empacotadas. Aquelas da sacola verde pra lá é doação. Então fizemos um bom progresso aqui. Acho que hoje teve um bom trabalho. Meu amigo veio aqui. É... Só que eu me que a gente ficou conversando mesmo. E é isso. Eu ainda não almocei. Agora é umas 4 horas da tarde, 5 horas, sei lá. Eu não almocei porque eu tomei café cedo, então eu não tava com fome. Mas eu vou fazer uma salada agora. E vou continuar assistindo o Glee. Eu coloquei esses dois ventiladores, porque, gente, hoje tava muito calor. Tava assim, estupendamente horroroso se eu saísse ia estar tá mais calor e eu não gosto mais disso eu acho que eu vou pro Brasil pro Brasil no final do ano e eu realmente espero não passar muitos ódios porque eu sei que no final do ano geralmente é calor dezembro é quente no Brasil então eu, então, eu vou porque eu quero passar o no Natal com a minha família mas eu sei que eu vou odiar cada momento que eu pensar no sol <risos> mas enfim coisas pro final do ano então vou almoçar agora e depois eu volto pra cá. Você já conhece João? <risos> tô aqui, assim, enquanto eu tô trabalhando, tô aqui assistindo o show dele, escutando, né? É maravilhoso. Primeiro de tudo, bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você já me segue por aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar um curtir ativar o sininho pra receber as notificações dos vlogs, porque tem vlogs todos os dias e hoje é que dia? Hoje é 21 de junho faltam quantos dias para as minhas para minha férias barra mudança? três dias bom uh! então, quinta-feira, eu já tô eu peguei umas férias de quinta a terça um... acho que é quinta a terça, deixa eu ver, acho que é quinta a terça e eu vou aproveitar pra fazer a mudança e... Vou dar uma descansada também, né, porque mereço. Mas vou gravar tudo pra vocês no vlog. Já tô aqui tomando café. Hoje é o suco marrom, então tem, tem vídeo disso no canal. Tem que fazer umas comprinhas hoje no final da tarde, tipo maçã que acabou. E eu acho que eu vou tentar planejar hoje à noite pra eu conseguir já deixar tudo cortadinho. E congelar, porque fica mais fácil, sabe? Porque eu não sei o que vai acontecer. Então tá bom. Então vou trabalhar aqui. Nos vemos mais tarde em casa de qualquer coisa. Tá muito calor, novamente. E hoje à tarde vai chover, glória a Deus. Só que aí eu vi que vai chover durante a semana, bem nos dias que eu vou me mudar. Olha que coisa legal. Mas é isso. Hoje eu acho que eu vou na casa da minha amiga Tami, levar o cabo do Mariano, que eu me peguei emprestado, um cabo do iPhone E também tenho que pegar uma mala, porque ela vai me emprestar mala. Então tá, vou desligar. Tchau. Isso aqui a gente pode acender agora pra testar, né? Oh, é Ó, um isso aqui é um incenso, isso aqui é pra fazer... É botar incenso também, né? Porque agora que a gente é... Incenseira? incenso ah, ah, é é <risos> né? Pra dar um cheirinho assim. <risos> <risos> Cuidado. Pra guardar tempero. Ai, ah, ah, que que foi... Foi... ai que fofinha. Ah. Uma para tempero. Ai, que fofinha. Uma é? é. é. é. Adorei. Vou querer uma dessa ah. também, pra guardar temperos tem Herméticas. Oi? <risos> É um algodão. Ai, adorei esse algodão. Esse é diferente, né? <risos> isso aí, galera. Oh, que é O que é isso? Isso é, são produtos de multiuso também. Ah, tá. Ah, é pra acender a lareira, né? Isso de cachorro. Bolsinha para... Esse é versão... tá? Essa é a versão individual e temos a versão família. Por que peste pra você? Tá porra. É, é um pra você é fazer nós moscada, moer uh -huh, né? uh -huh. a nós. Aham, aham. Você aperta aqui e sai um Pikachu. Ih, pô, que massa. Ih, é, um mas eu amei é, você esse. Vamos usar uma lacazã que vai ficar com poder psíquico. Você vai ficar psicocada. <risos> Pronto, papel aqui de dentro. É... então assim, tu abre aqui, ó, pronto, ó. Tu abre aqui, tá vendo? Aham. Uh -huh. Papel. Aqui tu bota o material gráfico, <risos> entendeu? Uh -huh. Tu fecha, aí tu faz assim, <risos> e aí saiu o papel. igual, saiu de sair o papel, e, pô. Ai, você quero uma impressora... para uma papéis maiores. Assim começa, ó o papel, assim. ó o papel. Ó o papel, ó Aí saiu o papel, entendeu? <risos> aí você abre aqui, ó, cabe muito papel. <risos> Caramba! É aqui Vala, moleque! Para é, esse é pra plotagem, é pra plotar, né? E... Ai, ah, quero esse também. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e você está assistindo mais um episódio do vlog do Detox. Hoje, como você pode ver, parede branca, não temos mais as fotos, mas as fotos estão aqui. <risos> Vou levar ela pra nova casa. Ontem eu já mostrei um pouquinho pra vocês Hoje nós temos a mala da minha amiga Tami Que ela me emprestou Tem duas malas dentro de uma E a ideia hoje é colocar algumas coisas nessa mala Porque, né, tem que, tem que colocar E depois disso Eu não tenho ideia o que eu vou fazer Eu sei que a gente vai assistir filme hoje A gente vai no cinema Deixa eu acender um pouco essa luz aqui a gente vai no cinema hoje pra assistir Malévola. Malévola, não. é Cruella. A gente vai assistir Cruella hoje no cinema. Faz muito tempo que a gente vai no cinema. Eu vou tentar mostrar um dos cinemas que a gente tem aqui. Tá? Então, tô preparando meu... Ui. Desculpa. Tô preparando meu café. Ah, tô tomando café mais tarde hoje. E é isso. Tive reunião de manhã, então não consegui preparar. Então, vamos tomar café. E let's go! What mm. is the name mm. of the product that you are holding in your hand? É... Gloss labial. <laughs> Notícia de <Cala>. Efeito ultra. <laughs> okay. Agora. Next question. Okay. How many glosses? Did you buy how many glosses? Did you buy three glosses? Ah, isso aí, entendeu? Three glosses. Lipsticks. How many lipsticks did you buy in your last? Purchase how many lipsticks did you buy in your last purchase? I uh, buy an. lip lipstick lipstick lip. Amanhã a gente é. vai fazer uma nova, umas novas perguntas Mais um assunto pro vlog <risos> Olha, a gente tá... Eu tô almoçando agora Minha saladinha Temos Pepino em vez de tomar... Pepino não Pimentão em vez de tomate Salzinho Alface Óleo e abacate Então vou almoçar Tchau. Goodbye, Gracie. Bye, bye. <risos> Voltamos. Depois do almoço, minha irmã está aqui. A gente está fazendo uma reunião de inglês. E eu recebi um pacotinho. Fazia tempo que eu não recebi um pacotinho. Fazia tempo, não. A Aliexpress está com um processo agora de... Pelo menos aqui para Europa, que os meus amigos também pediram, vocês vão ver num vídeo desses também, acho que vocês já viram. E quando você pede um pacote, dois pacotes, eles unem o pacote e te entregam no no mesmo pacote. Então eles empacotam um pacote. Então aqui tem um pacote, chama entrega combinada. Aqui tem outro pacote e aqui tem outro pacote. É, são esponjas mágicas e eu queria testar para ver como é. Mas isso aqui é... Enfim, comprei vieram 20 peças por 4 dias Esponja aí é uma louça? Não, é uma esponja pra você limpar As coisas Não é pra lavar a louça Tipo, o exemplo que ela deu Ela limpou o sofá dela que é branco Então ela, você só molha a esponja Sem produto nenhum E aí você esfrega E eu acho que de, devido ao material Dessa esponja ela tem umas fibrinhas bem pequenininhas, não dá pra ver, mas é não tem tipo espaço entre ela por isso que eu, não tem cheiro também. Por isso que eu acho que limpa, por isso que é médio essa esponja. Ela tem 20 esponjas nesse pacote aqui, ó. E aí, pra proteger essa câmera, já que eu tô usando muito, eu comprei também uma capinha. eu A compra toda seria só para essa capinha. Mas aí, como o frete sai mais barato e sem recebe outro produto, eu comprei uma capinha para câmera que a gente está gravando aí. Nessa câmera, ele deu uma soltada na borracha. Então, a gente vai usar isso aqui para prender essa borracha para não estragar. Mas é um silicone. Aí você arranca a tampa dela aqui e vai ficar assim, ó. Ou seja, é podre. Ou seja, é podre. E valeu R$29,00. R$29,00. Então, a esponja valeu mais a pena A, a esponja foi 4 Nem sei se foi 4, foi 8 Vamos tentar limpar alguma coisa? Vamos lá Comprei porque eu queria testar Mas assim, compraria de novo? Não Acho que não Porque eu acho que eu consigo fazer o mesmo efeito Com uma esponja normal Ou talvez com bombril Ah, mas passar um bombril? Nem tem bombril aqui Ó, oh, mas ele gasta mesmo é. a esponja, ó. Oh. Ei, mas eu vi, talvez, acho que pra você limpar coisas mais leves. Ó, oh, mas não ele me fica. Você <risos> conseguiu ver? Consegue ver? Não. Não dá pra ver? Não, esse lado tá sujo. Não. Esse lado aqui. Ele saiu a sujeira, mas assim. Eu acho que vai ser uma esponja pra cada tênis. Que o negócio já tá. Eu vou... Com as escova de sapato, esse mesmo trabalho. Não, a ideia é você limpar as coisas com isso, sem assim você usar produto e tudo mais. Isso que é a ideia dessa desse esponja. Enfim, já se passaram seis minutos de falar de esponja. Tchau! Olha, tá tudo sujo. O tênis embaixo. Enquanto isso, eu estou arrumando minha cama. Então tchau, tchau! Ó, eu vou gravar aqui pra vocês A gente coloca o produto aqui Nossa, tá piscando rosto E aí a gente procura o Watson, Vários E aí, fazer eu fazer assim Nossa, essa câmera é E aí, isso aqui é um pepino Então a gente vai procurar qual que é o pepino aqui Lougura e luz Será que é luz? Acho que é a não sei, <risos> acho que é esse aqui que é o maiorzinho Aí ele marcou, ó, quatro watts Você coloca aqui, ele tem que dar o preço E assim você vai, fazendo as coisas Aí o limão, mesma coisa Aí aqui, um kg de limão, ovoz. Um Aí Você vai em citrina E é isso Mas é sempre assim, agora, toda, meio que toda semana eu tenho que fazer uma comprinha e eu acho que quando eu me mudar, que tem os mercados lá perto, eu vou fazer realmente toda a semana. Eu vou ver o que eu preciso para semana, pelas próximas né, seis semanas. E comprar dessa forma, porque fica mais fácil, eu não fico carregando peso. Fica talvez mais barato comprar muito, não sei. Mas agora eu gastei 40 watts, mais ou menos. E aí... Ai, que bonito aqui. Gastei 43 watts, então... Esse foi por comprar abacate Limão Bonito aqui, igual. Wow. Olha A gente tá gravando Nem sei como vai funcionar isso aqui A gente tá gravando com o celular, ao contrário Não tô vendo a tela, tá? Nem sei qual das câmeras são Mas, enfim, vamos para a janta Horário de jantar E a gente vai fazer um magic shirt Então, os ingredientes são um punhado de couve, um punhado de espinafre, um pepino pequeno, meia banana, meio limão descascado, dois punhados de framboesas, uh... 250 gramas ml de suco com água, um punhado de nozes, uma colher de chá de cúrcuma, meia colher de chá de canela, meia... um quarto de colher de chá de... de pimenta preta e vinagre de cidra. Parou. Três minutos batendo aqui, só pra ele ficar bem líquido. Alô! Hum... Não tá tão gelado. Acabou o dia. Acabou a janta. Hum... Hum... Hum... Hum... Hum... É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau.